É possível vencer o medo? Em primeiro lugar, a única forma de vencer o medo é enfrentando-o. Isto é, quando você estiver em um momento que não for do seu agrado e quiser fugir dele porque você não consegue encará-lo, o melhor que você tem a fazer é agir e não se deixar levar pelo seu instinto.